O portal AgroLink está acompanhando a 41ª Expo Inter. Estamos aqui na casa da IRG, com o diretor-geral César Henrique. O que pode falar sobre o evento de hoje? Bom, hoje nós estamos aqui na casa do IRG, na Expo Inter, para lançar o nosso aplicativo, que é o Bolsa Agro. É um aplicativo que foi desenvolvido pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, que na verdade é uma plataforma para poder... Permitir com que produtores rurais ou qualquer interessado em comercializar sua produção, ele possa ofertar esse produto diretamente ao ambiente operacional da Bolsa, através de um aplicativo, de uma maneira rápida e simples e segura. Em relação ao aplicativo, qual a importância para a IRGA uh, com esse aplicativo alcançar mais o público jovem também, ou é apenas em relação à facilidade para o produtor rural? Olha, o aplicativo, na verdade, ele é, é, a nossa ideia é unir a tecnologia né, com, com, uma, com um sistema avançado e, ao mesmo tempo, aliar essa tecnologia com o conhecimento e a capilaridade da nossa rede de corretoras de mercadorias. Como nós fazemos, os nossos corretores, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eles têm uma vocação especial pela comercialização do arroz e a proximidade que nós também já temos com o IGA, quer dizer, veio a calhar o evento que está acontecendo aqui hoje. Mas nós temos uma penetração muito grande no mercado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, no mercado arroz, trigo e até mesmo de soja. Em relação ao funcionamento do aplicativo, como é? Bom, o aplicativo é facilmente baixado pela internet, ele é o Bolsa Agro, né? E, e ele é uma forma, um simples cadastro, o produtor rural, ele consegue colocar as informações dele, pessoais, e ele consegue também colocar as informações do produto que ele quer vender. E, rapidamente, essa informação ela é anunciada para uma rede de corretoras. E, em questão de horas, essa oferta ela vai ser retransmitida para os principais e potenciais compradores desse produto no Brasil. Então é um aplicativo que nós entendemos que ele vai ter muita eficiência e, além de tudo, ele conta com a salvaguarda e a segurança operacional da Bolsa, com os contratos assinados de forma digital e também até mesmo a segurança de, eventualmente, utilizar a nossa Câmara Arbitral. Então não é simplesmente um aplicativo, ele tem o aplicativo é uma ponta. Na verdade, nós oferecemos todo um contexto de infraestrutura e de salvaguarda e de segurança na operação. Esse é o nosso objetivo. Eu sou Ciane Lennon para o portal AgroLink.